O projeto de Educação Financeira em Tempos de Covid-19 faz parte do Programa Educação Financeira para Todos e para Toda a Vida, que tem por objetivo melhorar a vida das pessoas através da educação financeira. A iniciativa surgiu tendo em vista que todas as ações previstas para 2020 que envolveriam atividades presenciais foram suspensas. O momento também foi oportuno para trazer à tona a importância dos controles e acompanhamentos dos orçamentos familiares. Nosso projeto busca disseminar conteúdo e informações que permitam orientar, conscientizar e ensinar as pessoas sobre o bom uso do dinheiro. Temos um mural digital colaborativo, que reúne materiais relacionados à educação financeira. A partir dele, criamos cards, vídeos e compartilhamos o conteúdo através de diferentes iniciativas. Temos grupo no WhatsApp e no Telegram. Temos um perfil no Instagram, o Elaboramos um mural digital para professores de escolas públicas e privadas contendo sugestões de atividades a serem desenvolvidas de forma remota e online com seus alunos. Realizamos lives semanalmente com especialistas do tema. Registramos todos os nossos feitos em newsletters quinzenais. Mantemos contato com os participantes de uma pesquisa que estamos realizando, que já conta com a participação de mais de 650 pessoas. Realizamos atendimento individualizado para apoiar o controle das finanças pessoais. Os voluntários prestam atendimento de forma online. Estamos promovendo também momentos de tira dúvidas em salas de webconferência. Nossa equipe é composta por alunos e egressos voluntários dos cursos de Ciências Contábeis, Atuariais e Design, e também pessoas externas a URGS. Nós acreditamos que a educação financeira melhora a vida das pessoas, de todos e por toda a vida. Participe do nosso projeto e fique por dentro das nossas dicas e conteúdos de educação financeira. Visite o nosso site.